Oi, gente linda, tudo bem por aí? Tá vendo a foto aqui do lado? Eu postei essa foto no Instagram e no Facebook. Várias pessoas me pediram pra fazer um tutorial. Então aqui está: o tutorial que eu fiz foi na Gisele. É um penteado de verão com flores pra você passar o final do ano. Pode ser pontinhos de luz, você coloca o que quiser aqui. E dá também pra fazer casamento na praia com um penteado desse. Não se esqueça de se inscrever no canal e configurar no sininho para você receber todo sábado uma trancinha nova E não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar Pois bem gente, o barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo é chuva Então eu vou falar bem perto da câmera Esse, esse cabelo não tem divisão Aqui é a linha do nariz Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui no meio, eu vou puxar uma mecha e vou enrolar, soltando, deixando bem folgada, bem folgada mesmo, e colocando o grampinho de baixo para cima, para segurar essa mechinha pode colocar mais de um grampo soltando o máximo para ela ficar bem folgadora. do outro lado eu faço a mesma coisa Tirei a mecha, vou enrolar, beliscar e prender. Note que a primeira eu enrolei da esquerda para direita e a outra da direita para esquerda. Coloco uma bem pertinho da outra e também vou prender com o grampinho. Então esse início ficou desta forma. Eu vou pegar uma mecha de um lado do outro, do um lado do outro e vou trançando. Então, olha, a próxima mecha sempre com os dedos para não ficar muito marcado, tá? Puxei também lá da frente. Vou enrolar, deliscar bastante para ela ficar bem folgada, bem aberta. Esta mecha e prender lá do outro lado Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to stora daqui pra lá From up here The world seems small We can sit together. e vou prender do outro lado you and me. We meant to be. In the presta atenção que essa parte ó, a primeira da segunda mecha ficou um vão eu posso unir ó, se levanta aqui ou vem mais pra cá. Nós vamos unir essas duas partes. Colocando um grampinho por dentro, ó. Pega uma, pega a outra. E um grampinho aqui dentro. Vai soltando pra deixar... É, pra tirar aquele vão. Vou puxar mais uma mecha daqui pra lá. Se a sua cliente gosta de uns fios aqui na frente soltos, onde você vai fazer uns cachinhos. Agora você solta aqui. E depois, quando prender a outra parte, você solta mais. Se quiser. Eu vou fazer só aqui, tá? Ó, peguei tudo aqui. E já vou enrolando. Porque esse cabelo não é todo preso. Então, eu vou deixar essas partes soltas. Aqui eu já vou beliscando. Enrolando e beliscando. Pra deixar ele bem você pode passar usar o um passacinta ou com os dedos mesmo pode passar uma mecha por dentro da outra que também é interessante do outro lado a mesma coisa soltei o fiozinho Vou prender esse aqui e aqui embaixo do outro para ficar escondidinho o grampo Take a step se houver alguma abertura alguma coisa igual a outra então nós vamos assim por dentro colocar os grampinhos para juntar bem as, as peças aqui nós temos o nosso penteado de verão e agora na frente eu vou fazer o um Babyliss. Pronto, agora enchi de cachinhos no cabelo dela, ficou toda cacheada. Você pode soltar esses cachos, não precisa deixar esses cachinhos maísa. E aqui a parte de cima você coloca o adorno que você gostar. Flores brancas para o final do ano, cor de rosa simbolizando o amor, você que escolhe. Enquanto eu enfeito com as minhas florzinhas... Eu vou mandar beijo. Um beijo para Patrícia dos Santos. Ela é do bairro Jaraguá aqui em São Paulo. Pati, um beijo. Quero mandar um beijo super especial para Joyce Jolie. Ela está lá em Washington D.C tem uma boneca que ela treina sempre a zoe muito obrigada e eu tô colocando a foto da trança que ela fez aqui do lado Joyce, um super beijo e muito obrigada pela participação aqui no canal muito obrigada por participar aqui do canal por assistir o vídeo não se esqueça de se inscrever se você quer participar também da hora do beijo Mande a sua cidade, seu nome completo e uma foto lá no Facebook ou no e-mail que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Um beijo grande e até a próxima!